Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre os 40 mais cartões de crédito do país. Nesse vídeo você viu os 20 mais cartões de crédito do país. Nesse vídeo você pode clicar nele e assistir o number 1 ao número 20. É meu amigo, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai aos 20 maiores cartões está nesse vídeo aqui agora você vai ver a sequência sendo o 21 até o número 40 para você ir degustar na sequência nós teremos a continuidade dos cartões então se você não viu os 20 mais assista o primeiro vídeo que agora é a vez dos outros 20 mais chegando ao número 40 é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Em 21º, America Express Santander de Platinum Car, anuidade 1450, acúmulo de pontos 2,2 pontos por dólar gasto que nunca expiram. Sala VIP Priority Pass, dois acessos por ano, salas America Express Centurum ilimitado, Deltas, sala Delta voando com a companhia. Status Elite em locadoras de veículo, redes de hotéis. Pontos podem ser resgatados no Esfera ou pelo Membership Rewards. 22º lugar, Banco do Brasil Gol Smiles Visa Infinity, anuidade 1188, acúmulo de pontos 3 milhas por dólar para clientes Smiles, 5,5 milhas por dólar para o clube Smiles ou Diamante, milhas vão direto para Smiles Nunca Expiram, Salavip VIP Gol Premium Lounge com convidado, Lounge Key, acesso por ano 2, Dragon Pass 2 acessos por ano também. Primeira bagagem grátis em voos da Gol, prioridade no check-in, embarque também. Em 23 terceiro lugar, Santander Gol Smiles Visa Infinity. Anuidade 1134. Acúmulo de pontos 3 milhas por dólar Smiles. 5,5 milhas por dólar no clube ou diamante. Pontos milhas vão direto para Smiles. Pontos nunca expiram. Salavip Gol Premium Lounge com o convidado. Bagagem grátis em voos da Gol, prioridade no check-in, embarque. Em 24 lugar, Bradesco, Gol, Smiles, Visa Infinity. Anuidade: 1.428, acúmulo de pontos: 3 milhas por dólar, Smiles. 5,5 milhas por dólar para Clube Smiles ou Diamante. Pontos: milhas vão direto para Smiles. Pontos nunca expiram. Salavip Gol Premium Lounge com um convidado, bagagem grátis em voos Gol. Prioridade no check-in: Embarque Gol. Tanto Bradesco quanto Santander quanto Banco Brasil. Você contratando o cartão pela primeira vez, 20 mil milhas de bônus, você pagando a anuidade do cartão, todas as anuidades, você ganha 20 mil milhas da Gol no primeiro ano. Renovação também ganha pontos e na ativação do cartão, quando você usa o cartão mantendo em dia, é, logicamente pagando anuidade, você vai ganhar os 20 mil, 20 mil pontos de bonificação. Além disso, o cartão também é, te dá aí os benefícios e o Visa para os três cartões, tá? Com um benefício um pouquinho melhor para o Banco Brasil com acesso ao Dragon Pass e Lounge Key, beleza? Em 25º lugar, o Elo Nankin da Caixa. A anuidade 828, acúmulo de pontos, 2,3 pontos por dólar gasto. Os pontos expiram em três anos. Sala VIP Priority Pass, quatro acessos por ano. Advantage VIP em Congonhas Ilimitado. O Elo Flex, benefício chip de viagem também. Em 26º lugar fica por conta do Bradesco Elo Nanquim, anuidade 1.212, acúmulo de pontos, 1,8 pontos por dólar gasto, a partir de 6 de março de 2023. Inspiram em dois anos, sala VIP Priority Pass, dois acessos por ano, sala Bradesco com um convidado ilimitado, Advantage de congonhas ilimitado, salas parceiras ilimitado com um convidado, no caso a VIP Club e a Ambar Lounge. Anuidade grátis para gastos a partir de R$ 10.000 por mês. Chip de viagem incluso. 27º lugar. Itaú Latam Pes, Visa Infinity. Independente se é Personalité ou o Azul Varejo. Itaú Latam PES Visa Infinity. Anuidade R$ 1.200. Acúmulo de pontos 2,5% nacional 3,5% internacional. 4,2 pontos para o Clube Latam Pes até 31 de março. Pontos vão direto para o Latam Pontos Pontos nunca expiram. Sala VIP Dragon Pass, 2 acessos por ano. Salas Latam com convidados voando na companhia. 6 cartões adicionais grátis. Anuidade grátis para gastos a partir de 20 mil. Gastando 20 mil por mês em 3 meses consecutivos, você ganha 60 mil pontos bônus. Cupom para upgrade em voo Latam, também disponível na versão Personalité. Em 28º lugar, fica por conta do BTG Factual Mastercard Black, anuidade R$ 1.320. Acúmulo de pontos 2,2 pontos por dólar gasto. livelo ou esfera ou 1% de cashback. Sala VIP lounge aqui com quatro acessos junto à sala VIP e Mastercard Black limitado. Você pode ficar isento na mensalidade do cartão conforme as regras de gastos. A partir de 10 mil investindo ou mil de gastos no crédito você ganha 10 reais de desconto. Então quanto mais você gastar mais você isentaria a anuidade do cartão. E regras da anuidade, você clica no link que você vê todas as informações. Sete cartões adicionais, grátis. 29 lugar. Fica por conta do BRB Business 20 Milênio Capital. Anuidade, R$ 894. Acúmulo de pontos, dois pontos por dólar gasto. Os pontos nunca expiram. Salavip Dragon Pass, três acessos por ano. Salavip Lounge Key, três acessos por ano. BRB VIP Club, quatro acessos domésticos por ano e ilimitado internacional. BRB Coworking com Goiás e Rio de Janeiro. É, acesso, 4 acessos por ano, para cada sala VIP. Anuidade grátis para gastos a partir de 12.900 por mês. Em trigésimo lugar fica por conta do Banco do Nordeste Visa Infinity, anuidade 996. Acúmulo de pontos, 2 pontos por dólar gasto são a VIP Lounge, e dois acessos por ano, Dragon Pass, dois acessos por ano. No entanto, a, o, o Banco do Nordeste vai manter apenas o Dragon Pass. Tá? Anuidade grátis para gasto acima de R$ 8.000 por mês pontos pode ser transferido para a livelo. 31 lugar, Banese Car Elunan anuidade 720, acúmulo de pontos 2,5 pontos por dólar gasto, Expiram em dois anos, Salavip Priority Pass, dois acessos por ano, Advantage Congonhas com convidado, anuidade grátis é, para compras acima de 5.500 por mês, chip de viagem grátis. 32 segundo lugar, Itaú Latam Pass, Mastercard Black, Acúmulo de pontos, 2,5 pontos nacional, 3,5 5 internacional, 4.2 para clientes do clube Latam Pés é, terão aí direito a 4,2. Os pontos vão direto para Latam, nunca expire os pontos. Salavip Latam com convidado voando pela companhia, Mastercard Black Limitado. Anuidade grátis acima de 20 mil por mês, cupons de upgrade em voos Latam além de 60 mil pontos bônus, gastando 20 mil por mês em 3 meses consecutivos. 33 º lugar, fica por conta do Orocard e Almanquim, Estilo, do Banco do Brasil, anuidade 1009, acúmulo de pontos 2,2 pontos por dólar os pontos expiram em 4 anos, Salavip Priority Pass, 2 acessos por ano, Advantage em Congonha, ilimitado com convidados, anuidade grátis para gasto a partir de 10 mil reais, tem chip de viagem também. 34 º lugar, C6 Carbon Mastercard Black, anuidade 1.020, acúmulo de pontos, 2,5 pontos por dólar, pontos no que expiram átomos, sala VIP lounge key, 4 acessos por ano, Mastercard Black ilimitado. 6 cartões adicionais grátis também, com 4 acessos à sala VIP do lounge key. Anuidade grátis para gastos a partir de R$ 8.000 por mês ou R$ 50.000 investido no C6 Bank. 35º lugar. Fica por conta do BRB Mastercard Black Milênio Capital. Anuidade R$ 894. Acúmulo de pontos. Dois pontos por dólar expira em dois anos. Sala VIP Lounge Key. Três acessos por ano. BRB VIP Club. 4 acessos doméstico ilimitado internacional. BRB Coworking Congonhas e Rio de Janeiro. Quatro acessos por sala. É por ano. Tá? Mastercard Black Guarulhos. ilimitado Anuidade grátis a partir de R$ 12.900 por mês. 36º lugar. Santander Advantage, Mastercard Black, anuidade 1.236. Acúmulo de pontos 2 milhas por dólar, 3 milhas por dólar em compras no exterior, 4 milhas por dólar em compras da América Airlines, milhas vão direto para o América Airlines. Pontos nunca expiram. Salavip Lounge, 4 acessos por ano, desconto de 50% da anuidade para correntistas e dois cartões adicionais grátis. Em trigésimo sétimo lugar. Fica por conta do Banescard. Fica por conta do Banescard Visa Infinity. Anuidade R$ 900. Reais. Acúmulo de pontos, 2,7 pontos por dólar gasto que expira em dois anos. Sala VIP Dragon Pass, dois acessos. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 12.000 ou R$ 150.000 investido. Cinco cartões adicionais grátis. 38 oitavo lugar, Cressol Mastercard Black. Anuidade R$ 900. Reais. Acúmulo de pontos, 2,2 pontos por dólar expiram em dois anos. Salavip que 4 acessos por ano Mastercard Black Ilimitado. Anuidade grátis para gasto a partir de R$ 12.000 por mês. 39 lugar, Bradesco Visa Infinity. Anuidade R$ 1.114. Acúmulo de pontos, 2 pontos por dólar gasto. Pontos expiram em dois anos. Salavip Dragon Pass, 4 acessos por ano. Anuidade grátis para gastos acima de 10 mil por mês, ou 250 mil investido. E quadragésimo fica por conta do Ourocard Visa Infinite anuidade 996, acúmulo de pontos, 2 pontos por dólar gasto, pontos expiram em 4 anos. Salavip que 2 acessos por ano, Dragon Pass, 2 acessos por ano, anuidade grátis para gastos a partir de 15 mil reais por mês. Neste quesito, ficamos então com os 40 maiores cartões até o momento do país em 2023. O ranking dos primeiros, 20 cartões neste vídeo e agora nesse vídeo os 40 cartões. Ou seja, 20 mais 20, 40 cartões que são os melhores do país aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os um abraços, então. Felipe Carvalho, um grande abraço. Ariel Gadila, um grande abraço. Matheus Alves Barros, um grande abraço. Ricardo Vieira, um grande abraço. Lohanier Carvalho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.